Oi pessoal, tudo bem? Tá, oi filho! Oi, tô tímido. Hoje eu vou mostrar pra vocês uh, a variação da cruz envolvente pra quem tem um pano curto. Às vezes o pessoal se prende muito a comprar um pano uh, T6, um tamanho de 4,70, 4,80, e às vezes não precisa, dá pra fazer cruz envolvente com algumas adaptações, com um pano mais curto... E também é bem prático de usar na rua. Não precisa ficar arrastando no chão e tudo mais. Ei, é. É. Então, vou mostrar as variações da cruz envolvente. Então, para vocês com um pano mais curto. Diz assim, vem, galera. Ah. É, isso aí. Aí, o que a gente vai fazer é começar a cruz envolvente. Passa o pano por trás. Já vai, a mãe já pega. Faz a mesma coisa. Só que a gente vai deixar um lado mais curto que o outro. Certo? Deixa eu arrumar aqui. Mãe! Que bom! Tá mexendo, mãe! Não, não vai mexer. Mas, mãe, ele tá brincando. Ó. Um mais curto que o outro, tá? Atrás, faz o X normal. Eu gosto, eu acho mais fácil. Pra esse aqui que a gente vai fazer. O que, que a gente vai fazer? Vai fazer a cruz envolvente, vai passar o lado maior por baixo do bumbum e vai fazer um nó deslizante. Pra ajustar esse nó depois, eu acho melhor com que a faixa curta esteja por cima, ó. E não por baixo, porque eu acho, eu acho melhor pra, pra ajustar. Vem, Luan. Ah, mamãe. A gente coloca aqui. Só um por aqui. Uhum. Faz o assento. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui. Fazendo com calma com coisa envolvente, passo a passo, certo? Então a gente ajusta a primeira faixa que tá por baixo, ó. Faz fazendo o ajuste Pontinho por pontinho Preguinho por preguinho Aqui E a segunda parte já fazer Um e ajuste também Ah, já estamos. Olha lá, cadê o Lua? Olha ali, cadê o Lua? É. Aí aqui, ó Essa parte que tá comprida Passa aqui por baixo do bumbum e aí a gente faz aqui um nó deslizante. Também tem um vídeo explicando o nó deslizante bem com calma. Vou colocar na descrição aqui, ó. E aqui tá o nó deslizante. Então, o que é a jogada dessa amarração aqui, ó? Puxei tudo pra cá e agora eu ajusto aqui, ó. Ó, vai puxando a alça lá. Por isso que eu gosto dessa aqui tá por cima, ó. Porque o puxo é mais fácil de ajustar lá. E aqui tá uma cruz envolvente, uma adaptação da cruz envolvente para quem tem um tecido curto, ó. Ficou um nó deslizante do lado, sobrou pouco o tecido e é uma cruz envolvente igual. Ou também, uma opção é fazer a cruz envolvente com as partes iguais e em vez de cruzar embaixo do bumbum e amarrar atrás, dá o um nó embaixo do bumbum mesmo. Eu gosto dessa aqui porque depois a gente pode, ó, afrouxar. Joga um pouquinho disso aqui pra trás, ó. Afrouxou. Dá pra dar um amazinho, porque tá mais baixo. E dá pra tirar também, quando a gente tá num lugar que precisa. Dá pra tirar a criança da, da amarração. Eu, a gente gosta sempre de tirar e deixar o bebê no... Tirar o pano todo e deixar o bebê no colo, mas às vezes a gente não pode. Então a gente pode, ó, tirei toda a amarração, precisei fazer alguma coisa, precisei trocar, tem como colocar de novo. Ó. Olha bem qual que é a faixa no meio, essa aqui vai ficar soltinha ali. Ó, vai refazer, né? Aí não esquece que tem que refazer o assento também toda ela de novo. Hum. A que tá por baixo é essa daqui, então eu vou puxar, colocar aqui para baixo, ó, e trazer tudo isso aqui para cá e ajustar hum. como um nós. Mãe, o que foi com esse pedaço ó, de madeira do papai? Mamãe, Aí, tudo que tá sobrando, só um pouquinho, ele deixa a mamãe terminar. ó. Tudo que tá sobrando, a gente traz pra cá Mãe. e puxa. Eu acho que é pedaço ó. de E fica a mesma coisa. Só gravar com a faixa que tá por baixo. Certo? Mãe, fica que... a dica. Tchau. Dá tchau ali, Davi. Tchau. Aqui, ó, pra você aparecer lá, ó. um pedaço de madeira pra você Gente, eu voltei pra mostrar o nó deslizante um pouquinho mais devagar, tá? Então, ó, a faixa maior passou embaixo do bumbum e tá aqui. Eu vou, eu vou segurar essa outra parte aqui. Essa faixa que veio de baixo passa por cima da outra. Por trás. Deixo cair aqui em cima da mão. E vou pegar... Passando por trás e vou entregar pra essa mão aqui, ó, e vou puxar, certo? E aí tem o um vídeo depois certinho aqui na descrição, só do nó deslizante, pra vocês fazerem passo a passo, tá? Só pra vocês verem como é que ficou certinho essa daqui, certo? Dá tchau! Beijo!